O Bitcoin fez uma retração até a região dos 43.800 dólares. Eu comentei para vocês no vídeo de ontem que esse é o cenário mais provável para o Bitcoin aqui no curto prazo. O Bitcoin já fez um pullback até a região dos 46.500 dólares, onde está tendo resistência nesse momento, se aproximando aqui dessa região dos 46.800, que é uma região de muita resistência que para o Bitcoin romper. Eu comentei para vocês também nos últimos vídeos. E agora, será que o Bitcoin vai? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no price action do Bitcoin, porque o Bitcoin está indo aqui buscar de novo nessa né, região aqui dos 46.800, parece aqui pelo menos. Né? Vou mostrar para vocês no curto prazo o que, que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin? Então, pessoal, de novo aqui, tá eu mostrei para vocês uh, aqui no, no, nos últimos vídeos né, que o Bitcoin está aqui nessa região de retração Fibonacci, desse topo aqui na região 64, até aqui né, pegando esse fundo na região dos 28.800, o Bitcoin está indo aqui agora, né testou essa região de 50% que está aqui nos 46.800 dólares. Tá? Então, isso aqui é uma região de retração muito importante. Né? Eu, eu, eu para mim, não, não ficaria surpreso o Bitcoin retestar aqui essa região dos 42.500, Tá? Então tá aberto isso aqui agora. Se a gente não romper essa região dos 46.800 agora, pessoal, esse seria que provavelmente o cenário mais provável a gente testar essa região dos 42.500 dólares. Tá? Então vou comentar para vocês aqui a pouquinho, no curto prazo, o que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like e se inscrever no canal, né? ativar todas as notificações para vocês não perder nenhum vídeo. Né? Comente aqui abaixo também a sua expectativa para o Bitcoin no curto prazo. Eu gosto muito de ouvir a, a, a, a opinião de vocês. Participem também do, do, do, do grupo aqui do Telegram. Tá? Vale muita a pena tem mais de 8, 8 mil pessoas no grupo, tá? Então, com vocês a participar na comunidade, também tem um canal de alertas aqui que eu boto novidades sobre o preço do Bitcoin, tá? Pessoal, só lembrando vocês também aqui que esse esse terminal que eu tô usando aqui, é o terminal da Tani, tá? Um terminal bem bacana. Vocês podem fazer qualquer análise aqui nesse terminal, né? A mesma coisa que vocês fazem no TradingView, vocês podem fazer aqui na Tani. Vocês podem salvar os gráficos aqui, tá? Vocês podem criar inúmeros gráficos diferentes, eu estou migrando meus gráficos também aqui para a plataforma da Tani, para mostrar para vocês inclusive, e tem aqui indicadores como o VPVR, que é um indicador que é gratuito né, no TradingView, no TradingView, né, você tem que pagar uma mensalidade para poder usar esse indicador, aqui na Tani você pode usar de graça, pessoal, é incrível essa ferramenta aqui, tá? vale muito a pena, e, inclusive né teve um, uma manutenção da Binance ontem à noite, né, às, às 10 ou 11 horas da noite, a Binance fez uma manutenção, então se se você não tem esse terminal aqui conectado, com a chave API na, na Binance, por exemplo, você não consegue né, fechar essa posição, pessoal. Então, baixa esse terminal aqui, é gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição aqui do vídeo, tá? Para você conectar, já deixa conectado na Binance, testa se tá tudo ok, se você consegue abrir e fechar a operação aqui na, na, no, no, no Spot, Para caso tenha um mais um update da Binance, você poder aqui né, fechar essa posição e não ficar de fora, tá? Então vale muito a pena. Então, o um terminal fantástico aqui, você pode inclusive, aqui, ó, é, você pode operar em mais de 20 corretoras. Eu fiz um vídeo só sobre isso. Eu vou vou deixar o link aqui acima do, desse vídeo aqui tá então pessoal vamos dar uma olhada aqui no curto prazo como eu não migrei aqui meus meus gráficos ainda para Tânia tá eu vou usar o, o trade envio aqui para mostrar para vocês enquanto não migro aqui meus gráficos com, com calma tá pessoal então vamos dar uma olhadinha aqui agora né é no curto prazo que a gente pode esperar Bitcoin tá esse aqui é o gráfico que eu acabei de mostrar para vocês aqui na pra Tânia é praticamente a mesma coisa né então pessoal vamos dar uma olhadinha aqui agora no, no curto prazo que eu tô de olho aqui né então é o seguinte ó eu comentei para vocês né o Bitcoin ontem a gente tinha aqui esse, esse canalzinho aqui de, de alta que o Bitcoin estava fazendo. Ó, vamos dar uma, mudar aqui agora para uma olhadinha aqui, ó, mais de perto do gráfico. Então, esse canalzinho de alta que o Bitcoin estava fazendo aqui, né? Que a gente acabou rompendo, pessoal. Rompeu o canal aqui, seria isso aqui, na verdade, né? Esse rompimento, o canal foi feito, essa LTA que a gente rompeu para baixo, né? né então, a gente rompeu e confirmou, tá? Então, rompeu, confirmou aqui, o Bitcoin foi buscar. Uh, 43.800 dólares, pessoal, que vocês não vão acreditar, tá? O, as minhas ordens de compra não pegaram por causa aqui de 70 dólares, pessoal. Botei, eu botei hora ordem de compra a partir ali dos, dos 43.700 e o Bitcoin acabou não pegando as minhas ordens de compra, né? A partir daqui eu tinha botado a ordem de compra nessa região do VPVR aqui, ó. Comentei pra vocês que o Bitcoin... A minha expectativa é começar a pegar a ordem aqui nessa região dos, dos 43.700 e pouco aqui, 640, né? E o Bitcoin não foi pegar, pessoal. Então eu tinha a ordem aqui até a região dos 42.500 dólares de forma escalonada, tá? Então eu vou analisando aqui meu risco retorno, né, E vou botando aqui as ordens de forma escalonada. O Bitcoin é pegando, eu vou quando ele volta a subir, pessoal, eu vou, né, fechando as posições. É basicamente o que eu faço aqui nos meus trades buscando regiões de suporte e resistência para poder abrir e fechar posição. Não tem muito mistério não, tá? Então o Bitcoin infelizmente não pegou aqui essa essa região aqui dos 43, né, 700, né? Acabei ficando de fora aqui dessa subida toda do Bitcoin, né? É, infelizmente. Tá, pessoal? Mas vamos olhar aqui agora no curto prazo o que que a gente pode esperar aqui do Bitcoin. Vai ser um vídeo bem rápido para vocês, tá? Eu queria fazer uma análise mais completa, mas hoje meu dia que foi é, assim, bem corrido. Eu queria mostrar para vocês também a Ethereum. Vamos ver se no final de semana aqui estiver tranquilo. Com mais tempo eu consigo fazer a análise aqui. Quero voltar a fazer a análise, inclusive das altcoins, que o pessoal me pede bastante no, no grupo Telegram. Né? Então, pessoal, essa LTA aqui foi perdida, né? O que, que eu estou cuidando aqui agora ó, é essa, essa outra LTA de suporte aqui para o Bitcoin, tá? Essa, essa região aqui, ó. Essa LTA aqui que pega né, esse fundo, né? Esse, esses fundos aqui tocando, teve um, um toque aqui, dois, né, três, quatro toques aqui. O Bitcoin fez quase um fundo duplo nessa região aqui. Essa aqui, é a, essa aqui então é a, é a LTA, acho que travou um pouquinho aqui meu computador, espero que voltou. Então essa aqui é a LTA que eu estou cuidando aqui agora para o curto prazo, pessoal. Né? Então, é, olha só. O que a gente pode ver aqui agora, tá? Que interessante. Se a gente pegar essa LTA aqui e mover para cima, né? Isso aqui é uma coisa que eu quero mostrar para vocês agora. A gente mover para cima essa LTA, pessoal, aqui é o mesmo ângulo, né, Praticamente, a gente pode ver que o Bitcoin aqui está tendo resistência exatamente nesse ângulozinho aqui, ó. Então, o que a gente pode ver aqui agora, tá? A gente pode considerar que até o momento a gente poderia formar, pessoal, tá? Está em aberto aqui ainda, se o Bitcoin não conseguir romper essa região aqui dos 46 mil e... e... 46.500 dólares, que foi onde ele bateu, né, a gente poderia formar aqui agora, né, esse padrão aqui de ombro, cabeça e ombro, tá, então fique atento isso aqui, tá aberto aqui ainda, tá, na minha opinião, mas que pode ser invalidado a qualquer momento, tá, mas eu ficaria de olho aqui, não custa, então esse aqui, ó, primeiro ombro, a cabeça aqui na região dos 46.800 dólares, né, aqui então formando depois o, agora poderia formar aqui um novo ombro, tá, então, esse aqui seria a formação que eu ficaria de olho para o Bitcoin. Se ele começar a formar isso, pessoal, porque ele teve muita resistência nessa região aqui dos 46.800 dólares, tá? É uma região que, é, desculpa, 46.500 dólares teve muita resistência. Então, é importante o Bitcoin agora aqui ficar acima dessa LTA aqui agora, tá? Para não começar a reverter essa tendência aqui, né? agora aqui no, no curto prazo. Então, fiquem atentos com isso aqui, tá? Porque o Bitcoin, pessoal, ele subiu muito, tá? Eu sei que está todo mundo animado com o Bitcoin, a gente teve um a gente está numa tendência de alta aqui agora, a gente não perde essa tendência de alta aqui, pessoal. Então, enquanto a gente não romper aqui esse, essa região, se a, gente, se a gente romper essa região dos 37 aqui, a coisa pode ficar feia pro Bitcoin, tá? Enquanto não acontecer isso aqui, o Bitcoin está ainda numa tendência de alta ainda, né? se a gente perder esse fundo aqui, a coisa pode ficar complicada. Por enquanto aqui, né, tá tudo, tudo bem pro Bitcoin, mas a gente esticou bastante, já fez um, um, né, um, praticamente um topo duplo nessa região, não conseguiu romper essa região aqui dos 46.800, pessoal, tá? Uh, 46.800, e, então, assim, pessoal, o que eu tô de olho aqui agora. Se tiver aqui uma, ó, não conseguindo ficar acima, agora o Bitcoin está parecendo querer é romper a região dos 46.500, tá? Vamos ver se consegue fazer isso aqui agora. Poderia que esse meu ombro, cabeça ombro, seja invalidado aqui a qualquer momento, tá? Então, eu tô gravando vídeo para vocês aqui e tá acontecendo ao mesmo tempo. então Pessoal, o Bitcoin ficou rompendo essa região aqui, ó. Dessa região dos 46.800, eu ficaria de olho aqui o topo desse canal, tá? Então, desenha esse canal aí na, na ferramenta de vocês, seja no Trade View, na, no terminal da Tani, desenha aí, ó, essa, esse canalzinho, né? E para mim, se o Bitcoin romper essa região dos 46.800, eu ficaria de olho aqui nessa região aqui dos 48.800, e, e aqui, ó, 48.800 né? A partir dos 48.600 mais ou menos, seria a região interessante de resistência. A gente poderia. A gente poderia que também fazer, né, uma de novo a nossa, a nossa extensão Fibonacci, tá pessoal? Conselho vocês ficarem de olho nisso aqui também, ó. Vamos pegar aqui a extensão Fibonacci de novo para ver alvos. Caso o Bitcoin romper, é o no cenário que o Bitcoin romper essa, essa região aqui dos 46.800, eu olharia isso aqui, tá? Desse fundo até esse topo, né? Essa retração que o Bitcoin fez aqui, ó. Eu ficaria de olho nessa região aqui dos 48 mil dólares aqui então, pessoal. 48 mil dólares pode ser com certeza uma resistência forte. E se o Bitcoin romper isso aqui, a gente vai buscar aqui, ó, 100% de retração Fibonacci levaria o Bitcoin para essa região aqui dos 50.900, que é inclusive, ó, essa região aqui de retração Fibonacci, ó, o, aqui na, na Tânia eu estava mostrando, inclusive, acho que, acho que acabei apagando aqui, né? Mas seria essa, essa retração Fibonacci aqui do 618, pessoal, que é essa região que eu estou esperando o Bitcoin testar, tá? região aqui do de 618 seria aqui ó na região de 51 mil dólares tá então essa aqui toda essa região aqui até a região do 618 para mim vai ter bastante resistência para o Bitcoin romper tá então para mim Bitcoin ficando aqui acima aqui eu conseguindo ficar acima né dos 46.800 eu ficaria de olho aqui nos 48 tá e depois próximos obviamente o canal também aqui tá pessoal ele pode passar um pouquinho é o passar um pouquinho essa região para testar o topo desse canal né mas eu ficaria também de olho na região aqui de 51, mas aí vai ser um pouquinho demais, tá? Na minha opinião. O Bitcoin rompendo esse canal de, com força, assim, seria pedir demais mesmo, tá? Então, pessoal, aqui agora o Bitcoin continua tendo resistência em 46.500, então tá aberto pra mim esse ombro, cabeça e ombro ainda, tá? Ele pode ser invalidado em qualquer momento, né? mas por enquanto aqui a gente poderia, né? Isso aqui poderia ser uma, em termos de venda, pode, poderia ser a, maior, a melhor oportunidade no momento, mas eu ficaria de olho aqui para poder pensar em venda, pessoal, essa região aqui, ó abaixo aqui do, né, a gente rompendo aqui os 44.200 dólares mais ou menos, aqui a gente teria uma resistência forte para o Bitcoin ainda, né, suporte forte para Bitcoin, a gente rompendo essa região, inclusive esse fundo aqui, pessoal, o fundo dos 43.700, né, Daí a coisa pode ficar feia e eu ficaria de olho aqui de novo nessa nesse fundo do canal junto com essa nessa região aqui dos 43.200 aqui também ó pode ser interessante também de ficar de olho aqui bitcoin poderia buscar essa região tá então eu ficaria bastante de olho aqui junto com esse fundo desse canal também tá mas qual que seria o alvo aqui desse ombro cabeça e ombro caso formar tá aqui tá parecendo que ele formar aqui agora para mim tá seria o alvo seria mais ou menos aqui ó desse topo né até esse fundo aqui, pessoal, no rompimento aqui, ó vai depender onde ele romper, ele poderia romper também esse canal de alta e levar o preço aqui para a região dos 41 mil e 200 dólares. Né? Vai ter outras regiões de suporte, sim, mas eu acredito que o Bitcoin poderia é, buscar aqui esse, esses alvos, tá pessoal. Então, para mim, que tá aqui está aqui numa tá região um pouco perigosa, tá? É de poder entrar em short, long tá Eu realmente eu prefiro ver uma região com mais concreta aqui, ou o Bitcoin rompendo a região dos 46.800, ou aqui retestar essa essa LTA, tá? Retestar essa LTA aqui rompendo essa LTA para baixo, daí a gente pode ficar um pouquinho mais é, um pouquinho mais assim achar achar um trade um pouquinho melhor para fazer, tá? Porque aqui agora tá arriscado entrar, na minha opinião eu no caso aqui vou até olhar o indicador de sentimento para dar uma olhadinha aqui pessoal tá a gente tem aqui ó é, tem até o long short Ratios caindo aqui agora tá muita gente acreditando em, em né, que bitcoin pode cair a gente pode a gente pode aqui para cima tá é, a qualquer momento. A gente vê aqui o long short ratio caindo nesse momento, né? as sardinhas vendendo nesse momento aqui também. A gente teve muita liquidação aqui quando o Bitcoin subiu, ó, muita liquidação de long, né? quando o Bitcoin acabou subindo aqui agora. Mas o pessoal está acreditando aqui num short, a gente pode ver pump para cima. Tá? Então, graficamente aqui para mim, olhando o gráfico, pessoal, tá? a gente pode ver aqui agora que para cima, né, na minha opinião, tá. e bastante espaço para baixo para a gente fazer short. Tá? Mas por que, que eu não vou entrar no short agora? Porque a gente vê que né, o long short rate está caindo muito, as sardinhas estão vendendo, a gente pode ter pump para cima. Então, eu vou ficar aqui agora, por enquanto, observando até encontrar uma região que eu considero melhor aqui para poder operar, tá, pessoal. Então, basicamente, o que eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin no curto prazo é isso aqui que eu tenho para mostrar para vocês. tá? Não se esqueçam também, pessoal, quem tem experiência com o Mercado Futuros aqui, ó, PrimeXBT, que está apoiando o meu canal, tá dando 50% de bônus né, de depósito, Tá? Então, se você, deposita, você depositar aqui, por exemplo, um Bitcoin, você ganha meio Bitcoin de margem gratuita para você operar na corretora. Tá bom, amanhã. Eu quero ver se faço um vídeo também sobre conversa aqui, explicando para vocês como funciona. Vale muito a pena aqui. Tá uma corretora bem completa. Você pode operar mais 50 ativos, né? Tudo usando sua margem aqui em Bitcoin. Tá. Então, amanhã eu vou fazer um vídeo aqui sobre, sobre conversa aqui também. Como você pode copiar os pr principais traders aqui da, da PrimeXBT, tá? Então, a sua conta aqui abaixo, né, com o link aqui do, do canal, tá, e comece aqui a, a ver como é a função de interface, eu fiz um, um tutorial, inclusive, vou deixar o link aqui acima, tá, pessoal. Vou comentar aqui rapidamente, então, só sobre a, a dominância do Bitcoin, que tá me preocupando ainda, né, pessoal, comentei para vocês no vídeo de ontem sobre isso, então, a dominância continua caindo aqui agora, eu tava esperando aqui ver mais pump da dominância, e então, aqui a gente até rompeu aqui, né, a gente não usa o para para a gente não usa o VPVR muito para dominância aqui a gente rompeu uma região de que seria uma região de, de suporte bom aqui para para para para dominância né pessoal isso aqui ele é um ele é um índice né mostra para a gente fazer um cálculo aqui de quanto dinheiro que tem na, nas altcoins e Bitcoin então não não dá para operar assim né então não dá para dá, dá olhar o gráfico assim tão como a gente olha um preço por exemplo mas vários traders olham aqui para saber qual momento tá posicionado em Bitcoin e tal tá, qual momento está posicionado em altcoins né e aqui no momento pessoal tá mais interessante para altcoins tá é, isso aqui tá mostrando para mim esse gráfico nesse momento para altcoins está um pouquinho mais interessante né mas que bota em risco aqui o mercado na minha opinião então é, para mim quanto mais pump da dominância tiver aqui tá mais interessante vai ser tá bom pessoal então Pessoal, basicamente é isso que eu tenho pra vocês aqui no vídeo de hoje, tá? Eu vou. Tô vendo aqui no, nos, nos, nos gráficos, tá bom? E, então, amanhã, provavelmente, fazer mais um vídeo, vai ter um vídeo sobre conversa, vai ter mais coisas saindo esse final de semana aí, que eu tô com um tempo aqui disponível e vou, vou tirar aqui para fazer mais vídeos, beleza? Então se inscreve no canal aí, ative todas as notificações e a gente se vê aí em breve. Um abraço, galera.